Cada vez mais, gênero tem sido colocado em xeque. O que é gênero? O que isso significa na vida das pessoas? O que isso precisa significar na minha vida? Oi, eu sou o Cup, e eu sou uma pessoa a gênero, e vou estar conversando aqui hoje sobre isso. Não deixe de deixar um like e se inscrever no canal caso você curta esse vídeo, tá bom? Mas vamos direto ao ponto. Uma pessoa a gênero é uma pessoa que não se identifica com gênero nenhum. Não se identifica como homem, não se identifica como mulher, não se identifica com nenhum conceito de gênero. Por isso que tem um A no começo. Ele é um prefixo de negação. Ah, mas isso é impossível. Se você não fosse nada, você não existiria. É mesmo, né? Mas é óbvio que não é isso, né? Eu não tô falando que eu não sou nada, olha vamos entender. Primeiro, eu acho sempre importante a gente relembrar que gênero não é sexo. Inclusive, eu fiz um vídeo explicando essa fala mais a fundo, então, se você quiser, tem um card aparecendo aí. Mas, no final das contas, gênero é sobre como nós nos entendemos socialmente. Enquanto, no outro caso, a gente está falando sobre nossa corporalidade. Então, eu não estou dizendo que eu não sou nada. Estou dizendo que todo esse sistema baseado em gênero para a construção de sua identidade não faz sentido algum para mim. No momento que eu construo a minha identidade, isso não entra em pauta. Eu sou cup e isso é o suficiente para mim. Ser a gênero me faz ser uma pessoa não binária. Isso porque se eu não me identifico com gênero nenhum, eu não me identifico com os gêneros binários, que é homem e mulher. Então o termo não binário também me engloba em uma pessoa a gênero. E isso também me faz ser uma pessoa trans, porque no momento que eu não me identifico com um gênero algum, isso faz com que eu também não me identifique com o gênero ao qual lhe é imposto a mim. Ou seja, a sociedade espera que eu seja um homem, e eu não me identifico dessa forma. E essa é a definição de uma pessoa trans. Uma pessoa que se identifica de forma diferente daquela a qual lhe é imposta. Inclusive, a gênero não é a mesma coisa que falar que uma pessoa é de gênero neutro, tá? Uma pessoa a gênero não se identifica com gênero nem uma pessoa de gênero neutro se identifica com algum gênero, se identifica de forma neutra. Tá, mas o que isso significa na minha vida? Como é que a minha vida muda por ser uma pessoa a gênero? Eu tenho que ser uma pessoa quebradora de tabus? Eu tenho que ser chamado só no neutro? Eu tenho que ser super andrógeno? Tenho que me recusar a entrar banheiros masculinos e femininos? Como é que é isso? Gente, olha, a sociedade definitivamente influencia como é que as pessoas nos veem e também alguns comportamentos dos quais a gente vai ter, mas não existe regras. Por exemplo, falando em estética. Sendo uma pessoa sem gênero, eu não me baseio nos conceitos de roupa de homem ou roupa de mulher, na hora de montar o meu guarda-roupa, mas eu também não preciso ter uma estética andrógina por causa disso. É uma coisa que pode acabar acontecendo, porque eu vou usar aquelas roupas que me fazem sentir bem, mas não é uma consequência de minha ageneridade, entende? Em relação à linguagem também, eu me sinto confortável com qualquer gênero. Ele, ela, elo, pra mim o importante é me tratar com respeito. Mas, novamente, também isso não é uma regra. Eu poderia ser uma pessoa gênero que me sentisse confortável Apenas com pronomes masculinos Porque ser uma pessoa agênero E não me entender em gênero algum Não me obriga a tentar ser o mais neutro Em todos os aspectos da vida Tenho que ser neutro na linguagem Tenho que ser quebrar os tabus o tempo todo Tá entendendo? Isso não invalidaria a minha ageneridade Porque não é sobre isso É sobre a minha identidade é né? Porque as pessoas chegam e falam Ai, ah, mas você não tem gênero Então você tem que se identificar com pronomes neutros então não, não existe essa regra. A gente vai pela linguagem que nos deixa mais confortável. Seja esses motivos conveniência, seja esses motivos realmente a identificação com aqueles pronomes ou linguagem. Agora, banheiro é um drama que honestamente não devia ser isso tudo. Mas particularmente, eu não gosto de usar banheiros públicos no geral. aí, é, Eu não gosto, gente. Eu não gosto. Tá tipo... Eu prefiro usar em casa, confortável. Eu aposto que tem muita gente que entende isso. Mas na necessidade, eu acabo por usar o masculino, porque é o banheiro que eu mais me sinto em segurança. Porque eu sei que, apesar de ser uma pessoa sem gênero, geralmente, na maioria do tempo, as pessoas têm uma leitura masculina de mim. Então as pessoas na rua vão me olhar, pessoas que não me conhecem, não têm nenhum dever de adivinhar qual, como eu me identifico, elas vão me olhar e vão me entender enquanto um homem. Um homem esquisito, mas um homem. E aí, o que acontece? Quando eu vou no banheiro, eu eu só quero fazer um xixizinho, eu quero olhar no espelho, eu quero lavar a mão. Não é uma grande questão, não devia ser uma grande coisa. Mas como você já deve ter entendido, isso não quer dizer que essa é a experiência de todas as pessoas a gênero, como eu, outras pessoas vão ter as suas próprias experiências, porque elas vão ter diferentes relações com seu corpo e sobre como é que ela convive em sociedade. Resumo da ópera. Não isso. Não existe uma lista de como eu deveria ser só por não me identificar com gênero nenhum. Isso não faz sentido. Não é sobre isso. Ser a é gênero significa que gênero não é uma questão na hora de eu construir a minha própria identidade. A pessoa que eu sou se consolida a partir de minha história, minha vida, meus gostos, minhas crenças, mas não a partir de gênero. É muito mais sobre isso. Entende? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre esse tema. Eu tentei ser o mais didático possível nesse videozinho. Mas eu sei que muitas vezes, pessoas diferentes precisam de approaches diferentes. Então deixa aqui alguma dúvida que você tenha. Talvez eu possa me inspirar e fazer um vídeo novo sobre isso. Ou até mesmo, pode sair alguma coisa lá no meu Instagram, que é @apenascup. Eu sou @apenascup em todas as redes sociais. Lá no Instagram, eu tô produzindo bastante coisa. Tô tentando criar bastante reels. TikTok também. Arroba PenasCup, Twitter também, PenasCup. Vem me seguir. Mas, aliás, também eu também tenho um podcast chamado Garotrans Trans. Você pode escutar no Spotify, aqui no YouTube e no seu serviço de streaming favorito. Eu faço ele com o Briana Naski e Isabel Brandão e você vai ouvir um trechinho agora, depois que eu disser tchau. Até mais. Gente, eu já vi mulheres cis falando com mulheres trans, tipo assim, ai nossa, eu tenho um peitinho, será que se eu tomar hormônio o meu peito cresce? Ai que loucura, né? acho o que sorto... é tipo anabolizante, né? É, é, é como se fosse um plus, sabe, uma dieta especial, mas não, você tá mexendo uma coisa que impacta diversas coisas, é. é importante você entender as consequências que isso pode dar pra você entender até onde você quer fazer, até onde você quer chegar e ter cuidado com tudo isso.